Eu sou paraense, nasci em Belém, 14 de julho de 1936. Meu pai estava preso nessa ocasião, era membro do Partido Comunista, e com vários outros é, membros do Partido, estavam presos no Zimberei, quando foi do meu nascimento. Então, minha origem basicamente é essa a ah, meu nome completo é Vladimir Ventura Torres Palmar Ventura é um nome comum na minha família A partir do meu bisavô Que era, aliás é peruano, não é brasileiro né? é Uma família de artistas e tudo mais Que não sei como foi bater em óbidos Onde morava basicamente a minha avó né? e, e a partir daí então é que eu vim para o mundo. E você ficou até que idade, né? Fiquei até cinco anos. Né? Meu pai fugiu junto ah, com outros. Eu... É meu pai estava preso, assim. meu pai fugiu da prisão, que eu tinha uns cinco anos. Né? E... e em função dessa fuga dele de eles vieram para o rio, né? marcharam de canoa através de Tocantins até uma cidade de Goiás, daí é que pegaram outra condição. Mas nós viemos de navio no famoso Zita, né? um dos famosos Zita da, da época. Né? Eu, ficou muito na minha memória, eu vim saber depois, que na Bahia nós cruzamos com o um navio saindo que era o Baipendi, que foi atacado pelos submarinos alemães e afundado. Né? Foi uma comoção nacional, e tal, mas eu só vim, só vim saber disso depois. Né? Mas e fomos para o Rio e ficamos inicialmente no Rio. Eu fiz seis anos no Rio, praticamente eu cheguei quase na época de fazer seis anos de idade. E aí no Rio você permaneceu até quando? No Rio, no Rio? É, no Rio nós ficamos até. Isso era 1942. Em 43 nós já estávamos em São Paulo, meu pai. Então veio para cá, para São Paulo, para fazer trabalho político aqui, né? E ficamos aqui até, na verdade, até 1945, 45 46, que foi a época então da, da anistia. Depois as eleições, meu pai acabou sendo candidato aqui em 47 a é deputado federal, foi eleito e aí voltamos para o Rio, né? E aí fui a partir daí, então, ficamos a maior parte do tempo no Rio. Aí, nessa volta do Rio, você estava, o quê? Tinha uns 13 anos? 13 anos. É, 13 anos. É, é, é, 12, na verdade, 11 anos. Né? 11. Eu ainda fiz o primário, o final do primário eu fiz no Rio. Antigamente tinha quarta série e quinta série. Né? Eu fiz a quinta série no, no colégio. Fiz todo o meu curso público, em colégios públicos no Colégio José de Alencar, na Praça da, da, do Largo do Machado. Tá, até hoje está lá esse colégio. Lá, né? e, e aí eu fiz exame para o internato do Colégio Pedro II, que antigamente era top de linha do ensino público na, na, no Rio de Janeiro. Passei, fiquei dois anos então no internato do Colégio Pedro II, lá em São Cristóvão. Só no terceiro ano é que eu fui para o externato, resolver para o externato. Mas aí coincidiu com o quê? Já tinha sido cassado o mandado, o, o, a legalidade do Partido Comunista, meu pai tinha sido eleito por uma coligação com o PSP, do Ademar de Barros, então ele não foi cassado, né? se manteve aí, mas aí acabou a, acabou a, a, a, a, a época dele de, de parlamentar, ele tentou se ser candidato, mas a justiça eleitoral caçou, que ele era declaradamente comunista, apesar de estar em uma coligação com outro partido, e ele não pôde participar então das eleições de 1950. E aí caiu na clandestinidade e fomos para o Rio Grande do Sul, então do extremo do Pará para o Pará, no Rio Grande do Sul. Fiquei lá até os 15 anos, mais ou menos, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Quando eu completei 15 para 16 anos, eu voltei para São Paulo, mas aí para participar do que foi chamado de processo de proletarização da ah, intelectualidade comunista. Mas, então, deixa eu só falar um pouco desse ponto, né? porque justamente uma das coisas que nós temos observado nas entrevistas é a diversidade da formação do PT. Né? São muitas origens diferentes muitas, e a né? sua é de uma origem. Essa da tradição comunista que tem a sua, a sua especificidade. É verdade. Né? E aí, aí, nesse sentido, você começou muito cedo a né, sua relação de militância política. Eu queria que você falasse em que momento na vida familiar você. Você deu conta que sabe, seu pai era comunista, que ele era quem foi dentro né, do partido e você iniciou a sua... Eu acho que com 10, 11 anos eu já tinha mais ou menos claro o que, que era. Eu não sabia no todo, mas tinha alguma ideia do que se tratava. Tanto que aos 12 anos, 12, 13 anos, quando eu fui para o externato, eu já entrei para a Célula da União da Juventude Comunista, no externato do Pedro II. E a partir daí, quando caiu na clandestinidade, fui para o Rio Grande do Sul e não participei mais porque eu não tinha mais as ligações para isso. Mas, voltando para São Paulo, em 50 e 53, eu tinha 16 anos, não é, 53. Eu fui trabalhar na Arno, na fábrica da Arno, e era na Avenida do Estado nessa época. E aí eu comecei a participar da base do PC na, na Arno. Aí eu já era operário mesmo, né, para valer. No processo que ele chamava de organização. Do processo? Orientação é, do partido. do partido. Depois eu saí da Arno, não me lembro bem porquê, mas e fui trabalhar numa, numa, numa tecelagem no Alto do Ipiranga. Eu me esqueço como era o nome da tecelagem agora. Trabalhei primeiro no, no, no batedor de algodão, não sei se vocês sabem, o processo de bateção de algodão é terrível, minha rinite alérgica está relacionada com isso também. E depois no processo de, é, é, de, de, de gente que ligava os fios das fiandeiras, que quando arrebentava tinha que ligar. Então passei um período assim, até 17 para 18 anos. Aí eu tinha que servir o exército. Aí eu resolvi, eu vi, vou ir para o Rio, porque meus pais já tinham mudado para o Rio, também de, de de Porto Alegre para o Rio, e eu fui, mesmo com eles na ilegalidade, eu fui servir o exército. nessa época aqui do, do, do processo de proletarização aqui em São Paulo, aí você já participou de alguma... Participei da greve de, de 1953, né, que foi uma greve imensa, muito firme, e das outras atividades, né, do Sindicato dos Metalúrgicos, eu fui membro do Sindicato dos Metalúrgicos, já nesse período, participava das assembleias, e tudo, mas era uma atividade de base mesmo, a minha atividade era de base. Então, seu pai estava na, na, na, na direção, nesse momento, do é. e você fazendo a sua atividade eu de base. Sem né? é. é. muito contato com eles, porque eles, na verdade, estavam ou no Rio Grande do Sul, depois no Rio, e eu estava em São Paulo. Ah tá, você veio sozinho para São Paulo. Sozinho para São Paulo, sozinho. A minha carteira, com 16 anos, eu tirei a carteira de menor. Não sei se ainda existe isso, mas eu tinha a carteira de trabalho de menor. E aí, Padre, então você aí você aqui em São Paulo até quando nessa, nessa, nessa atividade? Eu fiquei em São Paulo até 54, mais ou menos 54, 55. Eu fui para o Rio, em 1955, e em 1956 eu servi o Exército. Ah, em 1956 você estava no Exército? É. Sim, ele estava servindo no Exército, quando houve o golpe contra o Getúlio em 1954. Ah. É. que você é, teve, dentro do Exército, você teve convivência com, com essa tradição comunista do Exército? Não, eu não tive... Muito tira engraçado, tira. Que eu depois descobri que um dos tenentes, que era justamente o Tenente S2, que é o do Serviço de Informação, ele tudo indica, pelo, pela minha, pelo jeito que ele me tratava, tudo que ele sabia quem eu era e que ele devia ser da, da chamada setor mil do PC. É, que tinha um monte, muitos militares que vinham da tradição de 35 para cá, etc. Mas eu nunca, nunca soube. Então a minha, a minha atividade no Exército foi estritamente militar mesmo. Né? De, de, de cumprir a tarefa que eu tinha que cumprir lá era, era, fazia parte da... Ou eu, eu, completando 18 anos, não tinha jeito. Ou você, ou você era liberado ou tinha que servir. Não sei se hoje continua do mesmo jeito, mas naquele período, se eu quisesse fazer outras coisas depois dos 18 anos sem o serviço militar, era complicado. Então aí você serviu um ano e aí você saiu. Saiu. continuou no quê? Aí a partir daí foi e no rio Aí fiz escola técnica, depois fiz escola de engenharia então, e tudo, e fui trabalhar na Genial Elétrica, como engenheiro de serviço de locomotivas, quer dizer, a minha formação é toda na área de mecânica e daí em diante. E, e, e esse, esse tempo todo, até 64, sempre com relação com o PC? Sempre com relação com o PC. Com a base do Rio de Janeiro. Com a base do Rio de Janeiro. O meu, o meu assistente era o... Esqueço agora na, o, o que estou na França, na. na Apolônio de Carvalho. E depois vim encontrar o Apolônio como membro do PT. Ah, não, você reencontrou <risos> ele? Contei Só você reenvolveu o PT. É, é. É. E, Vladimir, então acho que continuando né, nessa, nessa projetória, enquanto se aproxima aquela conjuntura. No logo você estava no Rio. Estava no Rio. No, no golpe também, você estava. No golpe de 64. Tava... Quer dizer, no golpe de 64, eu tava, morava no Rio, mas eu tinha dava assistência às locomotivas na cidade de Iaçu, no interior da Bahia, que era onde, era o, a, a, onde tinha o, o serviço de manutenção das locomotivas que tinham sido importadas na né, época do Juscelino, Ocorreu o um processo que se chamava de dieselização das, das ferrovias, ou seja, substituir as máquinas ainda a vapor por máquinas diesel elétricas. A General Electric vendeu muitas locomotivas para o Brasil nesse período. Eu cheguei aí aos Estados Unidos para fazer curso lá relacionado com as locomotivas e eu Fui justamente da, da, da assistência técnica para as locomotivas da Leste Brasileira, lá em Salvador, e depois em Iaçu, onde era a oficina de manutenção e, e revisão das locomotivas. Eu passei lá um, um a dois anos, mais ou menos, dando assistência no interior, lá na Caatinga da Bahia, dando assistência para as locomotivas de da Leste Brasileira. E você é atuava claro, com com seu nome? Eu, com Aí, com meu é nome é verdadeiro. Então, aí, eu eu... então, você já era identificado? Então, já era identificado, exatamente. E aí, quando, e aí, quando aconteceu o golpe? O aí eu tentei, nós tentamos fazer uma resistência lá na Bahia, eu acabei sendo preso né, durante o golpe. Sua primeira prisão foi na Bahia? Então. Primeira prisão foi na Bahia. Aí fui levado para Salvador, Fiquei um período. Depois eles me soltaram... É... Por corpos, né? E eu, eu entrei na clandestinidade. A partir daí eu virei um, um clandestino com vários nomes, dependendo da situação. Não, eu, eu, deixa eu só lhe focar um pouquinho, porque eu fui nessa cronologia, eu acabei perdendo um dado que é importante, né? Pra, depois vai, em 79, vai explicar algumas coisas, eu acho que é só um caso perfeito que foi a questão da cisão, né? De, de, do PCV, e o surgimento do PCV. É, Em 1962, só... você deixa o PCV também. Também. E funda o PCdoB, eu, também. Eu, Justamente eu não participei da, das atividades, da conferência, nem nada, porque eu estava nos Estados Unidos, na, na, lá em Erie, no norte dos Estados Unidos, na, na fábrica da, da, da General Elétrica, fazendo um curso para umas novas locomotivas de maior potência que eles estavam construindo. Então, eu não, eu não cheguei a participar da conferência, mas eu já estava também no bojo do pessoal que estava resistindo ao que nós achávamos, que era uma linha direitista de conciliação e que ia dar no aliás, dar no que deu, né? Acabou liquidando praticamente o Partido Comunista no, no Brasil. E aí, quando você retorna desse curso, aí você, quando chega... Já quando me ligo, um já, já, para... já a cisão estava feita, E eu já, era, já, já, já participo, então, do, daí em diante do Partido Comunista do Brasil. Então, quando tem o golpe, né, você, quando você estava tá na Bahia, então essa atividade de resistência que você tenta participar lá já era ligada ao PCB? Já era ligada. Já era uma crítica. Já era uma crítica, a, exatamente. A é. do, do PC. E essa base lá de resistência, como que era? Qual foi a tentativa? Com quem? Não deu certo. Primeiro, porque não havia um trabalho consistente. Quer dizer, eu, na verdade, ia de vez em quando lá e não, não tinha ainda se formado um trabalho consistente. E, e o processo de luta interna, às vezes, atrapalha isso atrapalha essa situação, porque você não sabe direito o que, é que você está construindo. Né? Então, não, havia muitos operários que eram defensores da legalidade, etc. E tal, mas que, na hora do, do golpe, resolveram não, não fazer nada. Então, tudo. Tudo que existia lá, não, não, não houve uma resistência séria, apesar disso veio a repressão e nos prendeu, achou que a gente estava tentando fazer não sei o quê. nos acusaram de tentar explodir as locomotivas, que agora é meio maluca, você não explode locomotivas, não tem condições né, é uma máquina muito, muito diferente, então, mas mesmo assim fui preso e a partir daí época que quando eu saí da prisão aí entrei na, na ilegalidade, aí na clandestinidade. E aí, e aí, nesse, nesse período da, da. Você ficou na inteligência, até certeza, novamente. Até certeza, novamente. Você foi de segunda mas é. já foi na Lapa. Tá? Aí, já fui na Lapa. Mas então, nesse período, quando você entra na, na inteligência, fala um pouco, assim, mais das suas atividades. Tipo, <risos> aí, eu entrei para uma área que eu não, bom, tinha uma ideia geral, mas nunca tinha tido experiência. Eu fui ser criador de porcos no interior de Goiás. Aprendi a criar porcos. Né? Por sorte eu consegui comprar um, um, um, porco, um macho do rock, que era uma beleza de, de, de, de, de, de porco, dessa altura, mas é um negócio né? é uma linhagem americana. E ele, nós demos o nome de Napoleão, né? Você imagina o do porco. E eu me especializei em criar porcos nesse período. O nome do porco era portável. Napoleão, Não, por causa do porte dele, e ele, ele ficou muito, era muito dócil, era um porco enorme, aparentemente você ficava com medo, porque ele era realmente grande, parecia uma fera, mas era de uma docilidade impressionante, os, os meus filhos já eram, já eram casados, os, os filhos foram conosco para o interior de Goiás, e, e eles montavam no Duroc tranquilamente, sem problema nenhum. <risos> E nós, então, vendíamos o quê? fazíamos cruzamento de duroc com raças com fêmeas de raças diferentes e vendíamos, então, a raça misturada. A nossa especialidade era essa. Então, eu aprendi a fazer isso nesse primeiro período. Depois disso, é, se chegou à conclusão de que aquela região não era favorável para qualquer atividade, que era perspectiva de guerrilha, né? Não era, não era favorável, e aí eu fui, mudei para o norte de Goiás, hoje é Tocantins, as colinas de Goiás. Aí, com uma base na experiência de porcos, eu mudei, mudamos um pouco. Em vez de a gente criar porcos para tirar a cria para vender, não. Nós engordávamos porcos de uma forma e vendíamos não só a banha, como o, o, o, a carne cozida e tudo mais, era um, um, um alimento interessante que era muito comum no pessoal. Então nós nos mantínhamos com isso, Tínhamos, arranjamos, um, era uma posse, na verdade, enfrentamos a tentativa de grilagem, né, do, do, do que se, quem se dizia dono da posse, deu. e aí foi uma mobilização de, de, de, de poceiros muito interessante, né, porque nós chegamos a resistir armados, e então, os caras tiveram que sair, veio a polícia para negociar. Foi, foi o tipo de, de, de, de experiência que mostrava que o caminho tinha que ser um caminho de vai e vem, não podia ser um negócio tentativa de fazer já um levante etc. E a polícia não... não, não a polícia veio não, não, negociar não, conosco. Mas não identificaram que vocês seriam... Não, não, não, não, não, era não. Era mas eram era... parceiros... Considerado nossa característica era de poceiro mesmo, porque nós tínhamos atividade. Não é? Aos porcos, nós aliamos também a criação de galinhas de uma forma muito interessante, porque nós botávamos as galinhas poedeiras e depois botávamos só duas ou três galinhas para cuidar de todos os pintos que tinham. Então saía galinha com 50, 60, 70 pintos assim no, no terreiro. Então via gente de longe para conhecer os Muito engraçado. Outra coisa que nós nos especial, eu me especializei em especial, foi o quê? Catar cobras para trazer para o Putantã, para fazer a troca das cobras por, lá, por, por, por soro antiofítico, para poder atender o pessoal da região que era burgido de cobra. Então o pessoal todo da região conhecia, sabia, então, quando tinha alguma coisa com cobra, ou chamava a gente para pegar a cobra, principalmente quando era cascavel ou, o caisaca que era cobras muito venenosa né? e ou, e às vezes até para um negócio de doença tudo mais a gente ficou bem conhecido é boa, tá? boa não bom muito boa, boa inserção, muito e nós participamos muito na, nos mutirões que era quando a gente o pessoal na colheita principalmente juntava gente de diver, diferentes áreas para fazer a colheita do arroz que aí você ou tem muita gente para colher ou você tende a perder a safra. Então nós participávamos juntos, embora nós não plantássemos arroz, porque a nossa especialidade era mais criação, de galinhas e porcos, porco principalmente, mas é, é, nós tínhamos muita relação com o pessoal de toda a área. E aí nós vimos o seguinte, o pessoal... Capaz de resistir a uma tentativa de viragem se fosse enfrentar a polícia militar, mas não dar o salto ainda. Né? Essa experiência para mim foi chave para entender que nós estávamos cometendo um erro de esquerda, tentando achar que podíamos levantar a bandeira da, da Revolução e que o pessoal ia atrás. Não ia. Era um processo, tinha que ser um processo mais lento de, desse tipo de confronto. Até com essa, se fosse preciso, desencadear, mas com base, com base nisso, nos interesses do pessoal de defesa da terra, do direito de posse, etc. Vladimir, talvez no Maraguaia os militantes que estavam lá mas não tenham conseguido fazer essa, essa foi, questão, dessa forma eu ia, mais exterior. Né? Esse foi, vamos dizer, foi o meu desenlace, digamos assim, porque quando veio a ordem para a gente desmobilizar lá em Colina, porque não tinha. É, a área principal ia ser no Araguaia, eu disse, não, se for isso, eu não vou. Ah, então aí, foi aí... Foi o eu lá, foi o rompimento com... Você o... foi chamado, foi... Chamar, foi eu cara, fui convocado tá, para tá, tá, tá, ir, tá, eu, não, tá, eu não fui. Um dos companheiros que estavam conosco, ou dois dos companheiros que estavam conosco, acabaram indo e morrendo, né? Foi esse nome que eu Eu me esqueço agora o nome dele, um, um, que tá, era o nome de guerra, né? Sim, sim. Um era, da um era da Bahia... Esqueço o nome dele agora. E outro era de São Paulo, era um operário aqui de São Paulo que tinha ido. Tá. Então... E aí, essa, e essa, essa, essa conversa se deu com quem? Com o Amazonas. Com o Amazonas. O Amazonas é o assistente lá da, dessa situação. Então, aí eu voltei para São Paulo, já em colisão com, com eles, mas eu era membro do Comitê Central também, era um complicador para eles, porque eu tinha sido eleito no Comitê Central na sexta conferência, que foi feita em 66. Tá? Então. Aí é mais ou menos nessa época que você, então, a partir dessa, dessa divergência, você retornou para São Paulo? Retornou para São Paulo. E aí voltam as suas atividades? Aqui é. São Paulo. Não, aí não. Aí eu volto para São Paulo, mas não fico em São Paulo. Então, o que que acontece? É, é, é o período também, que, nesse processo, que a ação popular se incorpora ao PCdoB. E que um, uma parte grande dos quadros tinha ido para o Paraguai uma parte dos quadros. É, é, e precisava então de alguém para organizar o pessoal da Ação Popular, que estava ingressando no PCdoB, no Nordeste. Então, aí eu fui lá, eu para o Nordeste, né, fui para o Ceará, né, depois fui para pra, pra, pra, o sul do Ceará, lá para a Barbalha, trabalhar numa empresa de, de cerâmica. Aí, como chefe da manutenção, porque era a minha experiência profissional, né, é, é, para re reorganizar o pessoal do Nordeste, da AP, no sentido de se deslocar mais para a região do Norte, etc. Ah. Nesse meio tempo, ocorre o quê? Quando eu estou lá, ocorre a, a notícia de que o, o Uruguai já tinha sido liquidado. Ah, porque aí a gente já está na área 74. Não 74, não é? 74, é. 74, tá? Então já tinha sido liquidado. Então, então, enquanto está acontecendo lá na Melíria, de 72 a 74, você está no Nordeste, então, fazendo isso. Eu estou indo no Nordeste. Estou tá no Nordeste. Nordeste. No Nordeste. Tá. Nesse meio tempo, vamos dizer, eu, eu, eu... Aliás, eu estou publicando agora um livro. Mas aí eu conto depois. É, é, eu, eu fui para o... Na primeira fase, eu fui para Crateuxa. Para tentar organizar uma base camponesa ampla lá no sentido do que eu achava que devia ser organizado. Foi uma discussão brava dessas coisas, expulso, ou não expulso, expulso, ou não expulsa Mas depois chegaram a um acordo comigo para tentar organizar então. E nós organizamos na época da seca, nós então realizamos um trabalho camponês muito interessante com base na base que eu já tinha de experiência com alguns outros companheiros. E nós chegamos a organizar uma base na região de que hoje hoje. De uns 160 militantes do PC. Né? um trabalho de longo prazo. Tá? Então foi de, de 69 a 71. Né? Eu, nesse trabalho, eu também fui para o alto da Serra da Ibiapaba. Aí foi muito interessante porque eu não me dizia que eu era do Comitê Central nem nada. Eu era um dos militantes de lá, dirigente do, escolhido lá pela base. Então, eles deram um golpe em mim, porque a, a, a serra, que era a matriz de São Gonçalo, era uma região antiga, de colonização antiga, tá? que vinha de longe, e, e muito, muito diferente do resto, diferente da Caatinga e tal, porque tinha água o tempo todo. Né? Você lá chamava de neve, que na realidade era uma neve que se formava principalmente no inverno, cobria a serra e tudo mais. Não era névoa, era neve, <risos> e, e que era, em que era o, o, o, as terras pertenciam à diocese de Cratoeus e, e eram exploradas por alguns rendeiros que cobravam subarrendamento dos trabalhos do pessoal que não tinha terra. Então era um sistema, na verdade, parecendo um sistema latifundiário de, de exploração latifundiária. E o bispo queria mudar aquilo. E tinha muita dificuldade para fazer isso, para organizar. E eu acabei indo lá com, por que pareça, como técnico agrícola, com base na experiência anterior, para ver como fazia aquele, como reorganizava o trabalho lá, lá, lá na Serra da Mateira. É, é, fiquei lá até 71, 71, 72, mais ou menos. Depois, então, voltei nesse período rápido, voltei para já fazer esse trabalho do, com, a, com a ação popular, que é diferente dessa situação. Não. E aí já 74, aí, 74 já popular, é. É e aí e aí foi o quê? Foi, f... acabei indo pro, voltando para o Pará, para a minha terra, para Belém, para tentar organizar um processo de ver se salvava alguém que tivesse sobrado do Araguaia. Saindo lá, onde vocês foram fazer exatamente de... isso. Aí organizamos alguma coisa no interior, do... lá na região mais atrás do Araguaia, para ver se cara, conseguíamos salvar alguém, mas não, não tinha condições. A região estava cheia de militares, né? Putz, tudo. Né? É, tudo. Eu cheguei a viajar pela Belém em Brasília em 70 e 75. Já estava mais ou menos terminado tudo e tal. É, mas não achamos mais ninguém. E aí, você foi trabalhar para essa região, para essa tarefa? Para é, reorganizar o partido eu não, e para. é desenvolver não, não um. Não. E aí, para onde você foi? Não, aí, aí eu, em 76, eu estava nesse trabalho quando houve o famoso massacre da Lapa né? e eu fui preso. Você foi preso no né, é? passado. Vladimir, é, eu acho que a partir desse ponto talvez a é, gente pudesse encaminhar um pouco né, algumas discussões e a partir daí você vai se afastar do aí Eu queria que você falasse um pouquinho das discussões na prisão, é, aí, aí... Sobre, sobre a própria queda da Lapa é. e as avaliações. É, aí foi um, um distante, porque primeiro, quer dizer, foi o Comitê Central, não, era, não foi todo o Comitê Central, mas a parte mais importante do Comitê Central, no caso incluindo meu pai. Né? É, segundo, é, ficou evidente que seja pela derrota do Araguaia, seja por essa prisão, que é um, um complicador, um golpe um, brutal. Terceiro, eu logo me dei conta de que tinha sido alguém te entregue a reunião. Por vários sinais, eu digo, não, isso aqui não, não, não cai assim. Né? E aí, digo, seja na prisão, eu comecei a investigar, fazer levantamento, levantei essa hipótese já dentro da prisão com os outros presos que estavam conosco, quando eu saí da... eu fiquei 37 dias na solitária, nu, nu, <risos> num cubículo pequenininho do DOPES aqui de São Paulo, é, é, sem tomar banho, era um negócio terrível. Eu achei muito engraçado porque quando eu, pela primeira vez que eu tive quando advogado foi o Luiz Eduardo Gingau, né, é, é, eles me levaram então, e eu passei pelas corredores do DOPES, etc a turma olhava para mim e virava com asco, porque eu devia estar horrível fedendo para a Eu digo, gente, que coisa terrível. Mas foi aí que eu fui saber realmente que meu pai tinha morrido também, né? Quem tinha morrido até então eu tinha... Você foi preso e foi direto, direto para é, a Solitária. Direto para a Solitária. É, primeiro o Sudolicoide e depois o Dop direto para a Solitária. É, é... Até então eu, eu, eu, eu tinha, eu achava que tinha, porque eu não... Mas eu não tinha certeza, só fui saber disso, então, 37 dias depois, tá? E a partir daí não teve jeito, eu fiquei em cima para descobrir o que que foi. E realmente eu descobri quem, era o, quem tinha entregue a reunião, por uma série de indícios e tudo mais, quem tinha, quem tinha entregue. Foi realmente uma traição mesmo, o Jovem Pérez. Mas a partir daí, então, depois... Quando nós saímos, da. Fomos, fomos julgados e tal, eu saí logo também, porque eu acabei sendo beneficiado por habeas por Ah, você não saiu em 79, então? Você saiu antes de 79? Eu saio, eu saio antes de 69. 77. Não, 77. 77, 77, 77. 77, desculpa, 77. 77 eu saio. é, é já no bojo da fora da a, a luta dos metalúrgicos, já estavam o Brasil já estava em erupção popular, né, democrática. A ditadura não acusou você de fazer parte do Acusou. Acusou, não, acusou, mas mesmo assim, eles não, não, não puderam, primeiro que as informações que eles tinham a meu respeito eram por muito poucas, né? Mesmo quem tinha me delatado de alguma forma, eu não sabia direito quem eu era, como é que era. Então, então eles não tinham muitas provas, Que a prova básica para altas condenações era ter participado da guerrilha. Eles tentaram me colocar isso, arranjar uma arma que eu teria carregado, não sei o que. Mas nada concreto. Então, eu fui condenado a cinco anos de prisão. Né? Nessa época, como já eles estavam em retirada estratégica, ele já admitiu, então, o habeas corpus, com meio ano, mais não sei o quê, tinha, juridicamente tinha uma coisa desse tipo. Então eu fui solto relativamente logo. Né? Logo depois do julgamento, não demorou muito, eu fui solto. Você ficou 78, eu saí, em 78 eu saí, com dois anos, eu fui preso em 76, dezembro de 76, em dois anos e pouco, ou quase dois anos, eu fui solto. Você ficou preso aqui na não, fiquei preso no Barro Branco. Barro... Nessa época já tinha o presídio do Barro Branco, que era de... para presos políticos. Né? Eu acho interessante perguntar uma coisa sobre esse valorizante da que A gente já entrevistou alguns dos outros entrevistados, como o amigo, por exemplo, o Fernando que falou é um... desse de... momento da prisão, da convivência, inclusive preso das outras correntes. Isso, né? Porque, isso. A gente, é. Será que ele é diferente também das várias outras correntes da esquerda? É, e que foi um momento importante na história da, da esquerda brasileira é, de reavaliação e de alta crítica é. da, da experiência armada, né? é. seja urbana, seja seja rural no caso. Você acompanhou essa discussão na ou outras? Ou outra, ou outra. é dois momentos, o Hamilton estava, por incrível que pareça, ele tinha estado na cela do Dorcos para qual eu fui quando saí da Solidária. E ele, como sabiam das coisas, ele já, quem estava do lado de fora, mesmo preso, mas estava na, na, na, nas celas comuns, tava por dentro das notícias e tudo mais, isso ele então que eu tinha sido preso, que nós tínhamos sido presos. E ele já preparou os presos comuns, do... Da, da onde ele estava, de que provavelmente ia ter alguém aí que tinha participado de guerrilha, que tinha não sei o quê, babá, Então eu já cheguei com status de alto, de alto Quando eu vi os caras tá reconhecendo que eu, que eu era, que não sei o quê, babá, eu fiquei dentro da prisão isso joga Mas, mas de qualquer modo foi rápido, porque logo depois nós vamos transferidos para o hipódromo, para o presídio do hipódromo, onde já, também já tinha pouca gente. E uma grande parte já tinha sido transferido para o Barro Banco. Então não me lembro exatamente quanto tempo fiquei no hipódromo, mas logo depois também fui para o Barro Banco. E aí houve Já no Hipódromo já tinha uma convivência diferenciada, né? porque estava o Coelho, que era do PCB lá, como é que é? Marco Antônio. Marco Antônio Coelho, tinha outros que. Tinha vários que eram do PCB que estavam lá. Né? tinha uns que vieram da, da Polope, então já era diferenciado, já era diferenciado. E lá no Bar Branco ainda mais ainda, porque aí tinha os, os que tinham vindo da LN, os que tinham vindo de Polope, que tinham vindo não sei o quê, era, um, era uma variedade do PCB também estavam tá? lá, né? uma variedade bastante grande. E a convivência foi razoável, foi boa, não foi ruim não. Eu cheguei a dar aula de inglês lá para um grupo grande, Pedir para dar aula de inglês, eu fui embora. E as divergências continuavam na mesa das comências? Muito pouco, porque não havia um debate desse tipo. Entende? A divergência surgiu quando nós tivemos que organizar a, a, a, a, a, a greve de fome em apoio ao pessoal lá de, de Itamaracá e do Rio. Aí surgiu a divergência de qual a tática a empregar e tal. Então, o Marco Antônio, por exemplo, era contra a greve de fome. Tinha alguns que eram contra a greve de fome. Né? Essa foi a primeira divergência. Mas a maioria acabou em... apoiando a greve de fome. Nós fizemos uma greve de fome de nove dias lá. É... E só isso, assim, básico. O resto é uma convivência boa. Isso foi, isso foi posteriormente. Quando eu saí... Aí é que aí essa coisa bateu firme, né? Por quê? Já, já, já na época da, da, da, da reunião que caiu, o pessoal foi morto, né? O, o Drummond foi morto na saída. O o Mario Arrui foram mortos dentro da, da, da prisão. É... é... Esse é um dado interessante que vale a pena reiterar também. Eu fiz a denúncia do, de que o Drummond, porque o Drummond saiu junto comigo, então eu fiz a denúncia de que o Drummond tinha sido morto no doicote. Não porque eu tivesse visto, mas eu ouvi o comentário, primeiro, de que ele tinha sido preso. Porque o Drummond tinha preparado um pacote de assim, cinco exemplares da Classe Operária, que era o jornal é, é, clandestino do PC, PC, do B, E, e, num, e eu vi um, um policial comentar que ele estava lá, tinha, tinha esse preso tinha sido, imagina, levado um negocinho em, em caixa de em coisa de biscoito e tal. Outra. Então. Eu tive certeza de que o Drummond trabalha. Segundo, eu ouvi toda a movimentação de que ele teria se pulado do telhado e caído do telhado. Toda a movimentação eu ouvi. Depois, na hora eu não, não soube isso. Mas quando eu saí eu soube então o que, é que tinha acontecido. Eu digo, não, o Drummond estava lá, porque eles deram o Drummond como morto numa. No, no, no, por um carro atropelado, etc. Então eu disse, não, o Drummond estava preso, foi preso no doicóide, estava lá. Isso serviu para os processos posteriores, a, a União ser julgada por causa de, desse meu depoimento. Né? Que eu fiz naturalmente, porque era um absurdo aquilo ali. É, mas aí, quando eu saía que eu me dei conta da, do debate em torno do Araguaia, que na verdade continuava o debate que nós estávamos tendo internamente. Porque Existia uma corrente dirigida pelo Amazonas que queria continuar a mesma política aplicada na Araguaia. que aquilo teria sido, um, digamos assim, uma derrota tática. E já ali, eu e alguns outros, meu pai também, defendia que aquilo tinha sido uma derrota estratégica e que era preciso mudar a política. Não dava para ser daquele jeito. Não, é? não, não, não Nós não decidimos a luta armada. revolução a gente não faz porque quer. Na verdade, você se prepara para a possibilidade de as grandes massas entrarem em processo revolucionário, mesmo sem ter consciência disso. E não era o no nosso caso. Então, esse debate, quando eu saio, está acirrado também, seja por várias outras pessoas, tá? e com a abertura política você começa a ter contato com outros e tal, isso fica evidente. Né? O debate público, até o momento em que eles decidem de, de, de, me expulsaram, então eu fui expulso do PCdoB, eu não saí voluntariamente, eles me expulsaram, eu tive essa honra de ser expulso por defender uma política que seria diferente, né? além de que eles não aceitaram inicialmente a ideia de que o João Bertelis era o que tinha dado Isso foi um debate bravo com eles, que só foi, ficou evidente depois que eu que tinha razão, e foi ele mesmo que, que fez, que entregou a reunião. Eu acho que foi 78, eu acho que foi em 80, 80, por aí. 80, eu acho que foi em 80, acho que foi em 80. Ainda fiquei um ano e meio ou dois brigando não, eternamente. Eles não me chamaram, não, não, às vezes Depois boicotaram. Eu só tive certeza das coisas depois também quando o da Câmara morreu que era um dirigente do partido, estava no exterior, voltou e voltou junto com o Amazonas. Isso foi engraçado também, porque, como eles estavam no exterior, eles demoraram a vir para o Brasil porque não acreditavam que a ditadura tivesse retirada estratégica. Achavam que era uma manobra para todo mundo voltar e pegar. Era por fora da realidade brasileira. Né? Então, quando, quando foi da, da morte, eu, eu fui ao enterro... Morte de atrás, né? Morte de Morreu à voltar. Morreu à voltar. Não, ele morreu, segundo eu soube, numa discussão braba com o Amazonas durante o voo do Rio para São Paulo. Porque ele morreu aqui em São Paulo. É, no é, Então, aí é porque eu pude rever alguns e tudo mais, e aí ficou evidente que ia ser difícil a recomposição, né? e, e, o, e o Augusto continuava firme né? na ideia de que tinham acertado, não tinham errado e tudo mais, então aí ficou impossível, até que eles decidiram, me, me, pelas críticas que eu fazia, eu decidiram me expulsar, então eu fui expulso e fiquei sem bandeira né? no momento nenhum, mas é, é o tal negócio, nesse momento tem um, a eclosão do movimento operário, né? as lutas operárias, etc, tudo ocorre nesse período também, quer dizer. Na verdade, o movimento operário acabou de empurrar a ditadura para sair do circuito. Isso, mas não colocar a um pouquinho agora, então, aí, a sua saída da prisão, aí, quais foram as atividades que você foi cuidar da sua vida? Não, eu, tive, eu tive que cuidar da minha vida, né? Não tinha, não tinha jeito. A primeira coisa que eu vi a possibilidade, que, que, que era de que tinham muitos grupos se organizando no sentido de, de rearticular o processo de reorganização das, das oposições democráticas, socialistas, ele E eu tinha várias ligações, seja por causa de Cateús, por causa de ligação com o pessoal da igreja e tudo mais. Então nós formamos o CIPES, Centro de Estudos Internacionais, aqui em São Paulo. Fiquei morando em São Paulo e organizamos o CIPES. Então, através da atividade do CIPES, nós começamos a rearticular uma atividade política e também profissional. Eu comecei a fazer o bico de... Eu já tinha uma experiência de repórter lá de trás, que, por incrível que pareça, eu, eu acabei sendo jornalista, a partir de 55, 56, quando eu voltei para o Rio e que eu estava estudando na Escola Técnica, então, eu comecei a fazer freelancer para poder me ajudar minha manutenção. E acabei pegando gosto pelo jornalismo, atividade jornalística, né? e eu retomo isso de novo nesse período. Tá? Então eu combinava essa, as duas coisas, difícil, porque né? a minha companheira também trabalhava, então a gente é, conseguia sobreviver. Né? Mas é, isso durou pouco. Isso durou pouco. Depois, o que, que aconteceu? Bom, aí você, então, seu contato com o movimento de 78 do ABC se deu quando você estava em São Paulo organizando o então... CIF, não? Depois, depois, depois que eu estava paralelo. Que eu também não queria me meter num negócio que eu não conhecia. é né? lógico que foi o período que o Lula acabou preso também. É, o Lula mesmo. 79, exatamente. Eu, eu me lembro perfeitamente que eu, o, o advogado do, do, do que foi o Luiz Eduardo Raul era o meu advogado. E um dia eu estou passando em frente à auditoria, eu encontro com o Luiz Eduardo e o Lula no, no, no, no carro. Eu digo, mas eu digo, olha, não, não vou entrar. Primeiro porque eu achava o seguinte, que tinha muito intelectual, um pouco preconceito meu, muito intelectual dando palpite na vida dos trabalhadores. E eu não queria ser mais um então eu digo, vou com calma deixa essa coisa pegar concretizar, agora em 80 e, e, e o CIPES aí começa a organizar também no CIPES começamos a organizar um processo de debate sobre os problemas que estavam em palco incluindo os problemas que ocorriam no, no chamado mundo socialista que é um momento também que nos países da democracia popular da Europa, começa um processo de revisão do caminho que eles vinham seguindo. Né? Então, nós botamos isso em pauta com, e começamos, então, no Sede Sapiens, no Instituto Sede Sapiens, a organizar cursos e debates sobre esses assuntos candentes. E, os, e tinha um público impressionante, então, aquele auditório do, do, do, do Sede Sapiens ficava lotado. Né? A Madre Cristina deu um apoio para nós, nós, tudo, né? ficava lotado. E foi coincidentemente que o que ocorreu. O processo de fundação do PT ocorre tanto no, no, no, no Sion quanto no Céu de Sapiens. E eu não acabei participando. Mesmo. Eles tiveram que pedir autorização nossa para nós deslocarmos o nosso curso ou deixar o pessoal participar do debate que ia ter sobre a fundação do PT lá. Então, claro, nós abrimos, deixa, então, tivemos um, um, um, uma participação involuntária no processo de fundação do PT, mas não, não me meti. Eu só fui me ligar ao PT através de. Bom, primeiro eu achava interessante, eu achava que devia ser por aí isso, mesmo. Isso mesmo você não é. clara, mas qual é eu... sua avaliação? Tem um negócio que é interessante, em 76, em 76, numa, antes da do caso da Lapa, numa das conversas que eu tive com meu pai, ele me falou que havia um movimento de fundação de um partido dos trabalhadores. E que isso ia ser muito bom. Isso ficou gravado na minha memória, eu nunca potei nem a público, nem escrevi, porque a gente diz, eu não tenho prova. Estou contando isso para você, mas eu não tenho prova. Tá? Mas ele estava animadíssimo com o surgimento de um Partido trabalhador formado pelo movimento sindical. Muito animado. Já dentro daquele debate geral. Quer dizer, eu acho que se, se tivesse não tivesse acontecido o que aconteceu, Provavelmente uma grande parte do PCDB teria ingressado no Partido dos Trabalhador. Essa dica ficou na minha memória, mas eu fico, eu fico... Digo, gente, eu não vou botar nunca isso no papel, porque o nego vai achar que eu tô... é... estou... Mas eu, de qualquer modo, tinha muito cuidado, porque eu estava achando que era intelectual demais, mexendo no bolo. Né? Aí um, um, um metalúrgico, que era um conhecido antigo meu, desde a época que meu pai morava no tatuapé e tudo, um dia se encontrou comigo, assim, por que você não foi conversar com o Lula? Eu falei, primeiro, eu não conheço o Lula. Segundo, o que eu vou fazer lá? Não, você precisa ir lá, vai lá conversar com ele. E ele marcou, então, para eu ir no Sindicato dos Metalúrgios conversar com o Lula. Então tá bom, então tá, eu vou. Chegou lá, conversa, conversa mais. Eu falei, Lula, eu tô, dou todo o apoio, eu tô, acho que é fabuloso o que vocês estão fazendo, fundação do PT e tudo mais, muito boa. Agora, tem muito intelectual enchendo o saco. Mais um para encher o saco, não vale a pena. Falou, não. Aí o Lula me diz, não, você está errado, não é isso não, tem que ter mesmo, todos estão contribuindo, etc. E eu tenho uma coisa que eu quero ver se você topa. Eu tenho um operário que é vereador, capeta, e ele está precisando de um chefe de gabinete que seja competente. Você topa? Se você estivesse no meu lugar, o que você faria? O menino estava desempregado. Eu digo, ah, top, se topar, se ele topar, eu topo. E eu fui, chefe, fui ser chefe de gabinete do capeta na Câmara de Vereadores. Isso em 82. 81, 82, foi por aí. Foi por aí. Digo, fala um pouco né, dessa experiência de chefe de gabinete. Foi PT, né? do PT, que... chefe do, chef do gabinete de um vereador do PT porque também entre eles era uma, uma disputa meio complicada Luiz Herondino era líder do, da bancada e tal então eu, eu entrei no PT assim meio de banda assim meio devagarzinho aí começaram a me chamar para participar de reuniões para ajudar na, na, na, na elaboração de textos, não sei o que eu fui Vamos ver, dependendo da. Eu nunca me ofereci explicitamente, mas dependendo da demanda eu ia contribuindo. Tá? Até foi crescendo, é lógico, né? Tinha atividade, participava de alguma coisa, participava de reunião, participava. De aquele tipo de atividade geral, mas sem, sem nenhuma pretensão a mais do que isso. Até que ocorre o quinto encontro nacional. Então eu fui para o Quinto Encontro, eu fui mais como chefe do gabinete do capeta do que com outra coisa. E eu estou no Quinto Encontro, numa boa, assim, tranquilo, olhando, tá, tá, lá. e chegou o Olívio Dutra para mim e pergunta se eu topava ser membro do Diretório Nacional do PT. Eu falei, Olívio, eu, eu, eu, eu nem conhecia o Olívio, ele que se apresentou para mim, eu conhecia de nome, né? Que era um dos dirigentes do PT, para porque eu estou mal lá, estou estou num gabinete do PT, o que, o que você acha que eu posso fazer? Não, você pode contribuir muito. Aí eu fui, fui eleito mesmo do Diretório Nacional e depois da executiva. Foi assim que eu. Ah, então você vai ser o, teu caminho, né? foi o caminho, Foi o caminho, foi o caminho. Fui guindado. Aí tive que abandonar o, o, o capeta, né? Nas eleições seguintes, porque aí começou a surgir mais demanda, principalmente na área de formação política dentro do PT. E aí, você. E aí, quando, quando foi que. Quando fez a campanha, você que foi o coordenador da campanha? Não, não sei se eu fui o coordenador. Eu estava no grupo da campanha, né? Com... Na verdade era um grupo de uns cinco ou seis, um negócio assim. Né? Como que foi essa estratégia da campanha? Vocês trabalharam mais para uma ABC ou já era uma perspectiva Não, inicialmente foi campanha, porque ele foi primeiro para deputado federal, né? São Paulo. Era fácil. Porque... Era fácil, mas era trabalhoso. Porque, na verdade, é isso. Tinha que acordar às vezes quatro horas da manhã para ir fazer porta de fábrica. Eu achava ótimo. O caminho era esse mesmo. Mas com uma facilidade danada. Primeiro porque o Lula chegava, já ia direto conversar com o pessoal que estava para entrar no trabalho. né Às vezes cinco horas da manhã, escuro ainda. Gente, eu ficava impressionado com como o pessoal entrava cedo para trabalhar. Depois fazia um palanquezinho em cima de um carro, qualquer coisa, e começava a ouvir como é que o cabrito fazia, não sei o que, aquelas histórias do Lula, bem do Lula. E a turma, como pegava fácil? E o caramba, não é difícil. Então era alimentar o Lula para fazer isso que ele estava fazendo. Embora houvesse divergências, às vezes, entre, entre nós, se aquilo era o mais correto ou não, etc. Mas isso é normal, é bom que apareça mesmo. Mas aí houve o problema de, de, de dúvidas sobre quanto seria a votação do Lula. Houve uma certa aposta dentro do, do, do grupo e mais. Eu acho que eu fui o único que acertou, que eu disse, vai passar dos 800 mil. Pá, você está exagerando, não vai chegar nem a 300, não sei o que foi mais de 800... mas era fácil... o Lula era fácil porque ele, ele tinha uma capacidade de entender o que, que o pessoal estava falando, o que estava querendo e traduzir isso com imagens de botar cabrito, de botar não sei o quê, que o um tipo de... bem de discurso do Lula então por outro lado Houve um fenômeno que não foi avaliado adequadamente e que eu também levantei na época. Eu digo, olha, o Lula vai, vai ter uma votação paralela e um alimentar o outro com outro cara que eu esqueço do nome, um cara direitoso, que também teve 800 votos para deputado estadual, 800 mil votos, na época. Eu não me lembro o nome dele. Mas era direitoso, mas desse diretoso de fazer um discurso Tipo Bolsonaro. Eu digo, por incrível que pareça, essa união vai, vai dar a crepe. E foi o que aconteceu. Quer dizer, já naquela época havia essa tendência dupla, no seio da população mais pobre, etc., tal, tá? de combinar um negócio radical, do ponto de vista do discurso, com uma visão, e, ao mesmo tempo, de direita e de esquerda, sem saber diferenciar direito. Isso é antigo. Isso é antigo. Não é novidade da. Agora do Mano, é, é, Mano Brown não. O Mano Brown é que sabe, porque eram as pessoas que têm uma ligação com esse povo que não sabe fazer a diferenciação o que é de esquerda, o que é de o que é bom, o que é ruim, nem sempre. Agora, a vantagem que a gente tinha também é que, primeiro, era a época que todos os militantes do PT tinham uma ligação mais ou menos profunda com as camadas dos trabalhadores com os pobres e o diabo, esse, esse, esse foi o nascimento, era com base nisso. Né? Então, a gente sabia mais ou menos, através das informações deles, como é que estava o movimento popular, quais eram os problemas que existiam, como é que se organizava, pelo que, que lutava, quais eram as lutas específicas. Então, dava para ter um, um discurso e disputar com... Aí, mesmo que isso acabasse, do ponto de vista eleitoral, às vezes juntando duas coisas que eram contraditórias. Tá? Esse, esse era o aprendizado, foi o aprendizado nosso né? nessa época. Por isso também que eu comecei a bater no negócio da necessidade da formação política, para enfrentar essa situação de forma melhor. E acabaram me dando o, o papel, o dever de organizar a Secretaria Nacional de Formação Política. Como foi esse trabalho formação <risos> primeiro, primeiro foi o primeiro pau que eu recebi da, da chamada articulação, que aí tinha, bom, primeiro desviam várias tendências no PT, né, que se organizava. Nessa, tinha... Como que era o debate? Né? Inclusive, essa questão é importante, porque a direita vive dizendo que a fraqueza do que ele fez estava na existência das tendências. Isso. O se deu muito certo. Né? Mas, de qualquer maneira, o debate foi um debate duro, né? Debate duro, de debate, não, e era, e era bom, era um debate razoável. Bom, o grande. Bom, exemplo, tinha de todo tipo, né? Tinha, tinha o trotskismo radical tinha o trotskismo menos radical, tinha os nacionalistas, tinha... Era é, é muito variável, muito variável. Certo? Eu acho que naquele período, inicial, naquele período, devia ter umas dez tendências, pelo menos. Então, a primeira coisa era considerar a, a, a disputa de tendências um negócio normal. Tem que haver o um debate político. O grande problema é como você, a partir desse debate político, você aprofunda o debate e vai dando consistência para criar uma unificação em torno das questões chaves. Achar que você vai unificar todo mundo numa boa? Não vai. É a vida, a experiência prática, que vai te, te levar a, a consolidar não só alguns pensamentos, mas dar um curso para isso. Era difícil, porque tinha os radicais, né? tinha gente que não queria nem olhar a minha cara, brigava comigo. Tinha outros, não, que eu dialogava. Pô. Só que, bom, se forma, então, a articulação. Tinha já, já, a articulação surge como decorrência das outras, que já existiu como, como tendências organizadas. Libilute, eu não sei, agora nem me lembro de todo. DS, vai por aí pô. o, o e, e a articulação, ela própria, não, se você olhasse... Bem, radiografia era um, também um conjunto de tendências. Então, primeira coisa, você tentar, através da formação política, você unificar pelo menos algumas, alguns pensamentos básicos que orientassem o partido. Segundo, você dar o direito de tendência, né, formalizar isso, a existência de correntes, ou de tendência, deveria ser um negócio acessível. Tinha gente que era contra, tinha gente que queria expulsar. Que era um negócio de, gente, eu não já vivi essa experiência, vamos devagar. Então, a primeira coisa que aí eu recebi pau da articulação para diabo, embora eu fosse membro da articulação, foi que eu chamei para a Secretaria de Formação Política praticamente uma pessoa de cada uma das correntes. Então ela tinha um coletivo, que nem toda da secretaria tinha coletivo. Eu acho que a informação política foi uma das primeiras. Um coletivo que tinha vários membros de outras correntes. Não tinha só da articulação. Puxa. O que eu recebi de crítica da articulação por causa disso não está escrito. Mas isso deixa para lá, é passado. Mas foi muito útil. O que ajudou no debate e ajudou a civilizar o debate. Também. Porque às vezes algumas coisas que eu assistia era um negócio assim meio radical, de... parecia que a gente era inimigo mortal. Né? Eu digo, vamos acabar com isso, gente. Vamos, vamos discutir, vamos ver. E a prática é que vai mostrar quem está certo. Não adianta querer resolver isso entre nós. Quem tem que resolver isso é a prática de luta. Né? então Organizar a Secretaria de Formação Política foi a primeira coisa. Organizar a Secretaria de Formação Política nos diversos estados também foi um passo importante, que se tentou e em alguns lugares conseguiu, em outros lugares não conseguiu. Né? E depois, organizar o Instituto Cajamar foi dizer, o grande passo da, da, da Secretaria. Né? Que aí, vamos dizer, você, a gente conseguiu formar um processo de debate, não só de formação política propriamente dita, mas de debate das questões chaves que ocorriam no Brasil na época. O Instituto Canjamar chamou Prestes para fazer um debate público, chamou gente de diferentes correntes, de diferentes situações, de economista de não sei o que, era um painel amplo e que dava um prestígio danado para o Instituto. Né? Então, eu acho que foi dizer, uma contribuição muito importante nesse período. Não sei se por causa disso, de, desse trabalho, ou será por quê, ou por ter participado da eleição do Lula é, para deputado federal, eu acabei tendo que sair do Cajamar para ir ser o coordenador da campanha presidencial. Nesse momento, então, você sai do Cajamar. saí do Cajamar, é saiu do Cajamar. de 89. o campanha de 89. E essa campanha, a gente estava conversando antes da entrevista, que a gente que Essa campanha foi muito interessante, porque é, primeiro, vamos dizer, foi o Djalma Bom e eu fomos escolhidos para ser os coordenadores da campanha. Então, nós começamos a trabalhar no sentido de como organizar isso. Primeiro, o primeiro negócio precisava ter uma estratégia. Não, não, não faz uma campanha dessa se não tiver uma estratégia específica. É, ou para vencer, ou para marcar posição, ou será lá, porque né, tem que ter. Então, eu estava conversando, conversando, elaboramos uma proposta para o Diretório Nacional. E o Diretor Nacional se reuniu lá no Cajamar, para discutir. foi a primeira discussão para discutir a estratégia da campanha. E a minha proposta, ou a nossa proposta, de Jaume e minha, era que a campanha, se fosse massiva, tivesse grande participação da militância, de gente também de fora da militância, nela, e, e desse caráter de massa ao processo da campanha, com grandes comícios, com grandes manifestações, etc., tal, nós tínhamos chance de vencer. Tanto o objetivo estratégico deveria ser vencer. É Essa visão não era majoritária, não né? Não, nós levamos um pau. Nós, levamos, nós não tivemos nenhum voto a nosso favor. Nenhum. Não, nenhum. Nenhum. Então, o objetivo vencer saiu fora da. O objetivo ficou com marcar a posição. Agora, para vencer, nós tínhamos proposto que a campanha fosse massiva, que tivesse um grande investimento na, em chamar a militância, se há mais gente de fora, gente que estivesse de acordo, gente que quisesse contribuir, a gente abria espaço para a participação desse pessoal se incorporar na campanha como se militante fosse. Essa parte foi deixada. Eu digo, ótimo, deixou a chave. A chave de... de da campanha vai ser isso. Se nós conseguirmos mobilizar milhões de pessoas, nós vamos criar um caso. Podemos até não vencer, mas vamos criar um caso. E foi o que aconteceu. Para você ter uma ideia, é, é, primeiro, é, nós, naquela época, era, não se esqueça que era voto por voto. Então tinha que ter fiscal né, no processo de apuração para controlar a apuração. Pelos cálculos gerais, assim arredondando, nós calculamos que nós chegamos a mobilizar 2 milhões de voluntários para o controle da apuração. Ora, se eu consigo, e era, não era a pessoa que ganhava não, era voluntário mesmo, porque nós não tínhamos dinheiro, era voluntário mesmo. Se você chama 2, consegue mobilizar para a contagem da apuração de 2 milhões de pessoas, quantos milhões a gente contra... mobilizou no conjunto? Né? Então, nós garantimos essa parte, entre os militantes que a gente conseguiu, eu estava até comentando com você, uma série de companheiros, que eu nem sabia que isso existia, companheiros especializados em matemática, em fazer cálculo a partir de determinadas tendências, e saber mais ou menos o que vai dar. Então nós organizamos uma equipe de voluntários, voluntários, foram lá trabalhar, trabalhando o tempo todo, junto, fazendo o cálculo, da, recebendo os dados da, da apuração e calculando. Esse pessoal estava na metade, e já, já me, tinham me dito, chegaram para mim e disseram, Olha, nós vamos para o segundo turno. Aí eu comuniquei para a executiva, que nós vamos para o segundo turno, muito provavelmente. Rapaz, eu vi pânico na cara de muita gente. Pânico, pânico. O Zé Seu quis ir lá brigar, foi lá brigar com o pessoal do grupo. Eu tive que expulsar o Zé Seu do comitê. Poxa, para com isso, vamos nos preparar para o segundo turno. O máximo que pode acontecer é que eles estejam errados e a gente, tudo bem, desmobiliza. Mas se eles estiverem certos, é melhor que a gente esteja preparado. E eles estavam certos, nós vamos para o segundo turno. Aí é que eu vi pânico, num montão de gente boa. Nós não estamos preparados para governar, nós não temos condição, nós não somos. Gente, então para que a gente participou dessa droga? Então teve uma bruta discussão de como fazer o segundo turno, de manter a mesma linha, uma dificuldade, teve gente que, que entrou em pânico mesmo. Se a gente vencesse, nós não íamos ter condição de dirigir o país, e assim por diante. Você está rindo, né? <risos> Vai enfrentar para ver o que é mais. Mas a discussão né, também é claro que compreensível, né, porque eu não me recordo o livro de história ocidental de um partido operário que, em menos de 10 anos de sua fundação, tem a possibilidade de ganhar na né, via eleitoral. Né? É, mas era típico de um processo de transição, né? Ainda, fazia, ainda estava no processo de transição da ditadura militar. Vou dizer, tinha que levar em conta o seguinte, a ditadura militar se vira, depois de conseguir um milagre econômico, se aproveitando da mudança de estratégia das, das grandes potências capitalistas, de investirem no Brasil e criarem uma indústria em ascensão, o milagre deles não foi um milagre fictício. Eles fizeram um milagre, se aproveitaram da mudança de estratégia das grandes corporações transnacionais do diálogo, para investir no Brasil. Então criaram uma indústria forte. Só que era uma indústria subordinada a eles, não não uma indústria que fosse que tivesse grande participação do capital nacional e assim por diante. Era um dependente. não seguiram o caminho chinês, seguiram o caminho brasileiro de subordinação. Nós podíamos ter feito diferente. Se nós tivéssemos vencido, tivéssemos cabeça, naquela época, provavelmente a gente aproveitava, deixa isso aí, eles entraram em crise depois justamente porque não souberam aproveitar isso. Tá? A ditadura acabou não foi tanto somente pela, pela, dizer, pela reação que havia, mas porque eles tinham falhado no processo de transição, dessas, desse processo de crescimento para um processo de novo tipo de disputa comercial e tecnológica e, e de concorrência com o resto do mundo. Então, eles fizeram a transição, a transição foi organizada. Né? O governo tinha clareza de que tinha que sair, o, o, o, o, o Geisel também. Então eles fizeram, mesmo o bandido do Figueiredo sabia disso, foi para fazer a transição. Nós tínhamos que aproveitar isso, tinha que ter consciência disso, era uma virada. Você ia ter problema? Claro que ia ter, um montão de problema. Mas se tivesse clareza, mas a maioria não tinha clareza disso. Não tinha clareza disso. Uns achavam que tinha sido o um movimento popular que tinha arrebentado, não sei o quê, tudo bem. Quem deu o golpe Mestre foram as, as greves operárias de 78. Essas foram as que decidiram o final mesmo. Sabe, é, tem que sair mesmo, tem que ser diferente. Essa falta de visão, de, de análise da, da, da situação política foi o nosso foi o erro principal. A partir daí você tem diferentes condições. E não soube aproveitar, não se soube aproveitar. E a em relação a essa base popular da, da campanha 89, você acha que foi... A, você, tá, você vai lançar agora uma nova edição, quase lá. É, quase lá. Você acha que a, as próprias bases de formação do teve né aquela corrente da né, igreja, da foram essas bases que acabaram chegando em 89 e deram esse aspecto popular no país? Foi, foi, foi. foi. Porque era, era, era, ainda eram as bases que tinham sobrado e que tinham se desenvolvido na disputa com a ditadura. Então elas tinham consistência. Eles ainda tinham consistência. O grande problema nosso é que, vamos dizer, primeiro, a gente perdeu por pouco, né? 3%, né? foi um... Uma diferença. Em vez da gente aproveitar toda essa experiência e, numa perspectiva, consolidar isso para na, na próxima. E como eu falei, não, nós perdemos. Primeira coisa, por incrível que pareça, você sabe o que aconteceu? Nós não fizemos na executiva nem no Diretório Nacional um balanço sério da campanha eleitoral. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Tirando quase lá, nenhuma avaliação da campanha. A sua inspiração para fazer o livro se deu... Se bom, deu disso, eu isso. fiz isso. Não só isso, como eu saí da, saí da executiva. Eu digo, não, não, não conte comigo porque não vai dar certo. Eu já prefiro ficar fora. Então saí da executiva, a partir daí eu fui me dedicar a estudar e, e escrever. Eu já estou até com uma obra, estou com uma coleção boa ali de textos. Nós, também, digo, mas fala um pouco mais assim, passando, de, de, Foi final Isso, final da campanha, final da campanha eu avalhei, eu digo, claro. não, eu vou perder tempo. Eu achei que ia perder tempo. Além de ver minhas vacunas, né? Digo, bom, agora eu vou aproveitar para ver se eu recomponho um pouco isso. Primeira coisa também era o período em que todo o campo do leste europeu e a própria União Soviética estava melhor Eu digo, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou Quero fazer uma pesquisa sobre o que está acontecendo lá, quero ir lá de perto ver. Então fiz um programa, consegui recurso com base no negócio de turismo, não sei o que, fazer pesquisa de turismo, mas eu fui, em vez de só fazer pesquisa de turismo, eu fiz uma pesquisa grande da situação lá. Me aproveitei de que eu tinha sido coordenador da campanha, tinha entrado em contato com um montão de gente. Então Fui no Ministério do Exterior, pedi o apoio da, da, das, das embaixadas e tudo mais, consulados, para me darem apoio, assistência, que eu e fiz um pélico de, de carro, eu fiz 7 mil quilômetros. Na Europa do Leste. Na Europa do Leste. E depois fui na União Soviética, mas aí eu fui de avião, porque ficava para ir de carro para lá era mais complicado. Né? Mas eu... Foi uma, uma, uma... Atravessei por dentro, foi eu. Então, a partir desse momento, você, você se afasta da, da, da vida diretamente em terra Me afasto. Frente. E aí você passa a, a, a trabalhar na distância, mais a é, intelectual, isso. as pesquisas isso. os debates... Isso, você... isso. Uma das isso. coisas que eu fiz foi participar do grupo de conjuntura aqui na é. Fundação, é. manter minha é. presença aqui firme. <risos> para discutir conjuntura. A equipe desde quando foi isso que você participou? Ué, desde eu, não... eu primeiro participei da fundação da própria daqui, né? Fui um dos primeiros membros da... Da... a participar aqui, mas nunca quis ter nenhuma posição assim de direção, nunca não... Não... não achava que não devia ter, mas Desde que, foi, desde que foi formado o grupo de conjuntura, eu fiz uma participação muito intensa. Eu mudei para o Rio também, tinha mudado para o Rio. Precisava trabalhar, precisava me manter, né? não era mais... Tinha que, tinha que cavar, cavar o, o, o dia a dia da comida. Mas, mas eu participei desde o começo, pois eu não me lembro que ano que foi formado o grupo de conjuntura, mas eu vim a toda a reunião, aí, até, até o final aí meses antes de passar a voltar algumas algumas questões de balanço mais geral tem falar, mas só voltar um pouco você acho que você, você, você, você ia comentar alguma coisa sobre o livro que você está preparado você queria você queria falar alguma coisa não só dizer isso que está tá, quase livro... lá é por coincidência eu vou, vou publicar a terceira edição do quase lá com base aproveitando essa última experiência do aí para fazer alguns comentários sobre esse problema de eu não vou citar o Mano Brão, mas a linha é dizer, ó, ou você conhece e participa da luta real do dia a dia do povão, da base da sociedade, ou você está arriscado a ter uma derrota como a gente teve agora. Então, aproveitando esse gancho, mas, então são 40 anos que né? agora, muito bem. E aí, eu queria que você fizesse um, essa perspectiva histórica mesmo, de falar das transformações, dos, dos pontos positivos de acerto e de erros também do partido, nessa perspectiva histórica. Não. Ó, eu acho que precisava ser um negócio de mais longo prazo. Mas, olha, é assim. Primeiro, eu acho que se criou uma ilusão, o quê? E não se entendeu a virada da burguesia brasileira no final do ano do, do, do, do, do, do século XX. Na verdade, ela chegou num ponto de, de, de, de, de... quase de colapso. E quem traduziu isso bem foi o Sarney. Não, agora nós vamos ter que apelar os trabalhadores para dar uma ajeitada. E nós acreditamos que a burguesia estava fazendo isso para, nós, para, para, para facilitar a vida dos trabalhadores. Não era, era para se salvar e na primeira oportunidade dar paulada nos trabalhadores. Ou seja, se criou uma ilusão com base na virada da, da burguesia no final dos anos 2000, depois do fracasso do, do, do neoliberalismo, do consenso de Washington, do, do Fernando Henrique, de que a burguesia brasileira tinha mudado de lado, Com o mestre Palocci sendo o principal artífice disso, e o Zé brigando com ele por outros motivos e não por causa disso. Então, eu acho que a partir daí o PT, primeiro, se desvinculou da sua base. Também porque não soube trabalhar direito, combinar direito, o trabalho institucional com o trabalho de base. Então acabaram com os núcleos. Hoje o PT tem núcleo? Como é que pode um partido desse tipo não ter núcleo? Então, é. Ou seja, se desvinculou no núcleo. Deixou de vivenciar com o núcleo. Então chega agora, na disputa com o fascismo, embora seja um fascismo bem tupiniquim, não consegue fazer essa disputa. O Lula ainda conseguiria, porque o Lula tem uma capacidade de adaptação muito grande, tinha um prestígio que o resto não tem. Mas ele sabia, a burguesia sabia disso, e fez tudo para botar, mesmo tendo que sacrificar uma parte grande dela própria, para ter isenção. O termo isenção é um termo bem caro, porque também ele sabia que ele não conseguiria manter o Lula preso se não tivesse... Prendido um bocado de negro. E achar corrupção no Brasil, gente, isso é a coisa mais fácil do mundo. A classe política sempre foi uma classe a classe política representada da burguesia, sempre foi corrupto há muito. Há séculos, não é um negócio, não é novidade. Então não era difícil que a, as empresas capitalistas viviam corrompendo. A, B, C, D, na disputa entre elas, e se associando e tudo mais, também faz parte da história. Não é um negócio que precisou ser criado, já existia. Então era fácil. Não, uma das coisas que eu acho que... Eu... A gente poderia até, do ponto de vista teórico, justificar o fato de que, como aumentou muito a representação institucional do PT, houve um certo abandono do trabalho de base. Mas, se você olhar bem, houve uma decisão, houve decisões explícitas para esse abandono. Desde 90, 90 e pouco, o partido começou a tomar uma série de decisões de abandono desse trabalho. Eu, eu acho que o fato de a de gente não ter feito um balanço consistente das próprias eleições de 89, contribuiu para isso. Houve uma, eu, diria, eu diria que houve uma certa sabotagem para a gente fazer uma análise mais profunda do trabalho nosso em 89, até 89. E a partir daí você, primeiro, abandonou o contato, porque tem que ser contato diário, permanente, não só para conhecer os problemas da base da sociedade, mas saber como é que eles lutam, qual é a iniciativa que eles tomam, para enfrentar a situação de miséria, de, de abandono, de abafato. Se a gente não souber isso, e as formas de luta que eles adotam também, tá se a gente não estiver entrosado com isso, você perde contato. É aquele negócio... Eu, eu, vamos dizer, é a expressão do Mano Bom, um em termo mais genérico. Tá? Então, isso foi perdido. Você pode até justificar dizendo que foi porque nós tivemos trabalho institucional, houve eleição, houve não sei o quê... Mas, do ponto de vista real, esse abandono foi fatal. E é fatal. Na verdade, o PT corre o perigo de se extinguir. Você pega toda a história da esquerda no Brasil anterior, você pode ver que, em grande medida, isso se deu também por vários fatores. Esse abandono da luta concreta agora. Se você pegar hoje qualquer militante do PT, onde você mora, onde você atua, como é que é o povão lá? Como é que sofre? Quais são os problemas desse povão? Pouca gente vai dizer como é que é. Está preocupada com outras coisas, não sei o que, entendeu? É, então, esse é, um, esse é um problema estratégico, de própria sobrevivência do PT, na minha opinião. Segundo, a formação política foi abandonada. Você não tem curso permanente de formar quadros. E eu pergunto, como é que você pode dirigir um país se você não tem quadros capacitados para fazer isso? Você tem gente dispersa, mas se você pegar dez, botar numa roda para discutir que problemas o país enfrenta e como vai resolvê-los, você vai ter dez opiniões, provavelmente dez opiniões diferentes. Você não tem unificação de ideias. E como é que você pode criar uma política se você não tem unificação de ideias? Não é unificação... Não pode, tem que ser uma instituição criada, discutida, entende? Para você, então, dizer, você tem unidade no processo de, de, de realização das coisas. Então, isso aí também foi abandonado. Isso já bastaria para deixar a gente no que está. Você pode dizer, bom, mas se o Lula sair da prisão, for candidato... É até possível. Mas vai dar pior do que deu na primeiro. embora, se você pegar assim, o que aconteceu durante o governo do Lula? Primeiro, nós demos uma sorte desgraçada pelo fato de que a marola da crise mundial, naquele momento, foi pequena para nós. Segundo, aplicou-se uma política de melhorar a situação dos mais pobres, o que é correto. O errado é você não ter contrapartida. Você não pode criar, melhorar a situação dos mais pobres em confronto com o resto de não ter, de, vamos dizer, não ter, é, nada de volta. Vou citar um caso só. Alguns países têm o mesmo processo de dar, fazer a distribuição de renda, do tipo de disposição de renda, mas tem contrapartida. Ou você faz curso profissionalizante ou você faz trabalho comunitário de contrapartida. Se você não fizer isso, você não recebe. Aqui nós não tivemos nada disso. O Bolsa Família, independentemente de qualquer contrapartida, não pode. Porque você não educa o povo e cria divisões. Eu, quando eu estava no Rio nós tínhamos muita relação com várias pessoas que moravam na Rocinha e que trabalhavam essas pessoas que trabalhavam viviam reclamando dos vagabundos que recebiam dinheiro e não faziam nada então você cria divisão justamente naqueles que você quer ter do seu lado Gente, e não foi por falta de aviso não pode ser por aí Além do que, economicamente, essa não pode ser a política principal, porque essa política também foi feita no sentido de que você estimulando o consumo, você vai estimular o investimento privado. que a, O Lula até hoje tem isso na cabeça. Está errado. Está errado. Você tem que investir, criar processo produtivo, e a partir daí você cria consumo, e aí você vai ter o resto, você vai mais Mas o que puxa o processo de desenvolver? Você achar que é burguesia, eu conversei com vários burgueses. Nessa época eu mexi com muita gente. dizia, "Mas por que, que eu vou investir, se o juro está me pagando melhor? Eu vou investir no sistema financeiro. Então a melhoria da situação do povo, para comprar, Fazer com que o juros fosse pago melhor e ali investia no sistema financeiro. Não, você tem que fazer um processo produtivo para criar então uma dinâmica diferente. Então, ou seja, do ponto de vista de política econômica, foi uma política errada. Desde o começo, desde o Lula, não foi só só a Dilma, desde o Lula foi errada. Melhorou, tirou momentaneamente 14 ou 15 milhões da miséria? Tudo bem, isso aconteceu. Mas foi uma circunstância, quando bateu firme na época da Dilma, já, e já no final do governo do Lula, bateu firme a crise aqui, não tinha saída. Ficou ele saber o que fazer. E aí foi apelar para quê? Para o conceito de Washington, para o neoliberalismo? Entende? O então, que foi pior ainda, abriu chance maior para o que veio depois. Né? Já estava o processo de, de cassação, já estava engatilhado, o negócio do golpe já estava engatilhado. Foi ótimo. O Bolsonaro é que é burro, acha que o Joaquim Levy era inimigo dele. E você, você, como que você analisa, então, o mesmo gancho, né, a questão do golpe do parlamentar e da prisão dura, nessa perspectiva da história recente do PT? Deixa eu só ouvir o microfone, para você entender essa. Sabrina, nós ficamos tá dando uma raspadinha aqui. Posso abrir um pouco mais Pode, aqui? pode, pode, pode. Isso aqui, ó. Ah, tá bom. Assim? Tá bom. Obrigado. Está tá gravando? Está gravando, Então eu faço a votação aqui. Depois ele retira essa parte. Pode continuar. Então, pode estar perguntando, dentro dessa perspectiva aí, como que você analisa o golpe parlamentar e a prisão do governo para a situação atual. É. Há muito, por exemplo, o, o, o, o fato de que uma parte da burguesia apoiou o Lula na, na virada do Fernando Henrique pra, ou do neoliberalismo para uma outra coisa, estava relacionado com a situação dela própria do ponto de vista produtivo, do ponto de vista de lucratividade. Quer dizer, o, o... Agora, ela não abandonou nenhum dos seus rastros antigos. Se você conversar com qualquer burguês, ele acha que pobre não trabalha porque é vagabundo. Não é porque a situação... É. Ele acha isso. Ele não acha que a produtividade é alta, todos esses caras têm produtividade baixa e vai por aí adiante. Quer dizer, a visão que o 1% da população brasileira tem do resto é uma visão negativa para diabo. Ela acha que, na verdade, eles é que sofrem para dar alguma coisa para os pobres. O Lula acabou fazendo, tirando mais um pouco deles. Aparentemente, porque se você notar, fizer o cálculo, a estatística de como evoluiu essa situação, você vai ver que entre 2000 2002, e 2012, ou um pouco mais adiante, o 1% mais rico teve... Se não me engano, 10% de crescimento da sua renda, enquanto o intermediário teve 13 e pouco e a baixa renda teve 6 ou 5% ou 6%. O que que isso aconteceu do ponto de vista político? A classe média que devia ser nossa aliada, por conta dessa diferença de ter ganho menos do que o. Ele não foi brigar com ricos, foi brigar com os pobres. Lenda das piadas do pessoal viajando de avião, né? A classe média reagiu negativamente, por quê? Porque estava ganhando menos do que os pobres. A gente pode xingar a classe média do que quiser, mas o fato é que, do ponto de vista político, nós erramos. Nós temos que prestar atenção nisso. Você tem tirado tirar mais rico mais ricos. Se você quer dar para os pobres, fazer, vamos dizer, essa equação, você tem que ter cuidado com ela, porque senão você vai botar o pessoal do meio contra nós. E foi o que aconteceu. O que foi em 2013? Reação a essa situação. Então, você não precisa procurar na cabeça deles. Basta ver esses dados objetivos da realidade econômica, da realidade social, que você vai encontrar. Está ali, está aqui as besteiras que nós fizemos. Agora, o PT já fez a avaliação disso? Outra coisa. Era difícil calcular que a Lava Jato era para dar uma porrada na gente e botar o Lula em cana, tendo o Cunha como presidente da Câmara? E a gente negociando com Cunha, pensando que estava negociando com Aliado? Isso é uma... Sei lá, difícil de você adjetivar. E para não falar que é uma bruta besteira. Essa burguesia, dizer, se você até for vou fazer um negócio assim elogioso da burguesia, você, ela teve a capacidade de cortar um braço, ou cortar dois braços. Sacrificar uma parte dela própria para botar o Lula em cana que foi o que ela fez. O que, que é vai Lava Jato? Se não isso. Arrebentou com uma parte da, da, da, da, do setor de construção civil, botou nele, tudo bem. Ela até, nos seus, é cuidadosa. Botou delação premiada, vai viver na babescamente, fica em casa, está em cana, mas está em casa na babescamente. Né? Mas quebrou. Do ponto de vista empresarial, quebrou algumas das principais empresas brasileiras. E pegou tudo, está aqui, Lula, Taikano, tá para demonstrar a isenção. A gente sabe que essa isenção foi fictícia também, porque os caras negociavam o tempo todo entre eles. Quer dizer, do ponto de vista judiciário, é uma, uma vergonha total. Mas, por sorte saiu. A jato está mostrando isso. Sim, mas eles fizeram. Tiveram coragem de sacrificar uma parte para botar o Lula em campo. Porque o Lula é um perigo. Ele pode ter errado, não né? Mas ele aprende também. Se ele veio que vai disputar a eleição, ainda tem uma base enorme que ainda acredita nele e ele tem capacidade de virar o jogo. O resto do PT, está um pouco se lixando. O problema deles é o Lula, porque o Lula representa isso essa capacidade de, de aprender com, com, com o servo. Imagine é. só para uma pergunta da minha parte, nessa continuidade aí, fazer o como que você vê a perspectiva política do PT nesse médio prazo? O que você, assim, né, aí, você espera? Um <risos> Vou cobrar, cara. Essa é a, vou cobrar <risos> a cara. Vou cobrar a cara, mas vou vender consultoria, caramba. <risos> Difícil, eu não sei, ué, há muito tempo eu não sei como é que está a situação interna do PT, eu não, não participo diretamente. Bom, mas, mas me chama a atenção que, num quadro como esse, o PT nunca tenha nem pensado em elaborar uma estratégia de luta contra a corrupção. O PT não tem estratégia de luta contra a corrupção. Então fica parecendo que o PT é cúmplice da corrupção. Mas nem para se salvar desse, dessa imagem... Você, eu, eu fico abismado da inação ou da incapacidade da direção do PT, nem conheço, tirando a, a Gleisi, o resto eu, praticamente nem sei quem são os outros, mas de não to tomar medida, não ter uma, nenhuma estratégia para se contrapor a isso de forma efetiva. E aí não adianta se combater, você só ser contra o Lava Jato. Você tem que ter uma política anticorrupção clara que dispute com a Lava Jato. Mas não tem, não vejo ninguém dentro do PT falar nisso. Eu fico muito abismado com isso. Entende? Além desse problema que é chave, que é voltar voltar, ter contato com o povo, pesquisar. Eu até mandei aqui para a fundação, para a área de pesquisa, eles tinham um negócio, eu digo, por que vocês não, não pesquisam? O que, que o povo pensa? Como é que está é tá lutando, etc., essas camadas mais baixas da população? Perguntar como é que está isso. Nós não sabemos, nós sabemos, como não sabe? Sabemos como está, por exemplo, 100 mil pessoas que moram lá na, na, no rio, na, na no resto do Alemão. Sabemos o que que pensa a maçonda que vive lá, atacada o tempo todo por milícia, por polícia, por não sei o que. Lá. Nós não sabemos, nós não sabemos. Ou seja, a nossa ignorância sobre a situação real do povão é imensa. Então fica difícil. Como é que você vai traçar uma política, uma estratégia, se você não tem isso, não tem esses dados? Então, eu acho que o PT está numa embrulhada séria. Se não, não tomar medidas para superar isso, vai acabar como muito o partido de esquerda acabou no Brasil. Infelizmente, corre esse perigo, corre esse perigo. Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Não, Sim, já de falei se de que é, que é Já legal, falei demais. Momento, tem algum não, eu acho, acho com que eu. PT, não. Sim, rapaz, eu tenho uma lista. <risos> teria uma lista, mas não, eu acho que essas questões que eu estou falando são centrais. Eu acho que teria o quê? Eu, eu, eu noto, por exemplo, que os, os membros da direção do PT, em geral, Sim tem um conhecimento muito fraco das diversas teorias econômicas, teorias sociais, teorias de história, que não seria importante do ponto de vista de... de, de... É, é, é ilusão pensar que sem ter um conhecimento científico da história, você pode elaborar políticas. Mas isso aí já é teoria demais, né? não sei o caso de ficar batendo nisso agora não. Muito obrigado. Muito obrigado. Não, obrigado a vocês por, Muito obrigado. Muito obrigado. por ouvir tudo isso. Obrigado a vocês também.